essa perspectiva de despertar é a gente ter mais clareza né a gente sair desse campo ninguém tá ninguém tem espaço para todo mundo gente né tem espaço para todos faça o seu melhor ontem na, na live que eu fiz com Ben Israel né que é um judeu que tem aí um best-seller nessa área das finanças né então a gente falava exatamente sobre isso ele falando dos princípios que fazem com que os judeus são tão diferenciados que a, a população mundial é 0,2% de judeus, mas eles são 11% da, ou seja, das finanças do mundo estão na mão dos judeus. Tá? 24% dos ganhadores do prêmio nobel são judeus. E um dos princípios básicos do sucesso do povo judeu é porque eles entram para fazer o melhor. Naquilo que eles fazem, eles fazem o melhor. Ele não fica no, no, na na medianidade, né? Eu, não, eu, você mede, você mais ou menos. Não, ele entra para ser, para ser os melhores, entendeu? Então isso, nós, todo ser humano pode fazer isso. Você precisa ter atitude, você precisa se movimentar nesse sentido, né, para sair da mediocridade, buscar conhecimento, buscar conhecer a história do seu país, a história do mundo e, sobretudo, a sua história, a história dos seus antepassados, da sua ancestralidade é, e entender que o universo é muito abundante, é muito abundante.